Cadê tu? Ah! Oi, oi! Eeeeeeeeh! É... do é... chá! E aí seus putos dragão aqui na área para desta vez trazer para vocês Tree of Save! -O. Eu tentei gravar agora há pouco, mas a porcaria do meu... PC de bosta, deu uma travada do caralho e corrompeu a gravação, mas é bom que eu começo logo com meu amigo Dantiano fala com a galera, esse é esse lixo do caralho e é esse boas esse é meu amigo Dantiano, o canal dele vai estar tá aí na descrição, ele não vai gravar esse jogo porque o PC dele é uma bosta e lascou pra ele né vem é. tu tá no é. canal é. 33 né, 32 39, 39 não tá liberado pra mim não só Uma tem marchinha. até o 23 aqui, 22 aqui. Eu vou ah, entrar no... Aí, deixa eu dar... Entra no 22. Eu, eu vou, vou entrar, entrar no 22 somente. e mando parte, tá ligado? É de jogar junto. Tá. O bom é que na certa a gente jogando junto, vai fazer mais rápido as quests. E possivelmente é mais XP. Calma, ah, cadê a arquivo, né? que mesmo aqui? Onde é que eu mesmo? qual é o canal que tá aí? 22, né? Eu vou até adicionar aí. Vai chegar aí. É Dantean, né? ver é. é o nome do Time, Time, tá ligado? Tinha name, tá ligado? Que fica tipo nome pra. como se fosse um sobrenome. Aí você faz os personagens e dá ele o primeiro nome. Pronto, mandei. Aceita ah, aí. Ah, ah. você tá logando o canal aí. Cheguei. Aceita, caralho. Aperta aí. F7. Cheguei. F7. Pronto, eu vou clicar aqui ah. eu vou no grupo. Vamos lá. Botar assim, ó, ó. Dante, viu caralho? O grupo se chama Dante agora. Dante. Bora, consegue. vamos aceitar a parte aí. Aceitou? Apareci. Aceitei e já tô no meio da missão aqui, fi. É? Onde é que eu vou pra tu? Aí dá parte, quest. É que eu, eu Será que eu vou pra Será que... Eu vou trocar Julia? o mapa, eu vou trocar o mapa aqui. Eu acho que deve estar no mapa inicial, né? Fazendo aquela quest de matar os repolhozinhos, os quatro repolhozinhos. Eu acho que é. É, eu tô vendo, Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tu. Tô vendo é. <risos> pra tu. Aqui tem um... Tem um lance meio sexual. Tô passando aqui, cenáriozinho, cenáriozinho todo hermafrodita mas vamos lá ainda tem isso né o cenário vindo é hermafrodita mas tem o tem, tem um fé tem o um fé Léo tem um fé que o jogo vai ficar jogo pra homem véi verão de rádio maroto é né olha ela aqui caralho como é que é o teu nome? Espera aí, para aí para eu ler teu nome. Danteano, Danteano. É, porque é um... eu sou muito de Dante. É, você é muito de Dante, né, caralho, filho da puta? Bora, é. vai fazer missão que eu vou te ajudar. Vai. Vai, quando que missão? Fale com o Cavaleiro que tá aí. Deve ser aqui em cima, vem. Matar os repolhos. Aqui tá dizendo que é para eu falar com o Cavaleiro que tá. Deve ser esse aqui, pô. É esse aí? Vê, tem uma bandeirinha em cima da cabeça do NPC, pô. Aperta N e M. Ah, L tá. L ali, L ali. L e L. Não, é o quadrado mesmo. Ata ah, ah. reclama. Deixa eu baixar só um pouquinho o volume. Você tá achando o nome do jogo, pô. Já baixei, raparinha. Mano. Vai, carai. Vai, carai. Tu tá passando com o Calé o teu filho, carai Com esse cabelo aí todo em musinho. Não é? Ô! Cavaleiro que cai, seu filho da puta, vai falar comigo não, seu frango. Ele tá de coxa, eu bota dedo no cu dele, pra ele vira. Aí, ganhei, finalmente. Nossa. Aperta espaço, pô. Vai apertando espaço. Não, meu espaço pula Eu botei pra Fala mais alto que mal. teu volume tá muito baixo Tu tá falando no Olímpico, Meu espaço mano. pula, botei pra jogar no mouse Não era pra socar o microfone no cu não, filho da puta Bora, carai, vai, vai, vai Bora, bora, carai, bora, carai Bora que meu bastão quer socar Quer socar no cu de nego hum. Bora, carai, cadê tu? Puxa, tu teleportou, velho Que isso, velho, cadê tu? Nossa eu senhora, entrada de... eu estou na entrada de Capra e vou matar esses. Como é que tu chegou aí tão rápido? Simples, mano, eu sou doanteano. Porra, velho. velho, tu já aprendeu o teleporto, caralho. Puta que pariu. Vai, mata os bichos aí. Pra matar essa merdinha aí Não, eu tô matando aqui Porque achei bonito, velho. Não, é sério, é sério Eu tô clicando naquela porra daquele Ei, menino <risos> Chega na apelação véio. Ei, caralho Vamos botar pra fuder, caralho Vamos botar pra fuder no jogo Eu tenho um mouse com nove botões Eu vou configurar ele aqui, essa porra Vai jogando aí Vai, vai. Segura. Não, não, não, não. não. Faça o seguinte, pô. Se tu vai fazer um combo, tu tem que fazer o seguinte. Tu tem que botar um ponto em força e dois destreza, pô. Porque tu precisa de dano, pô. Não adianta ter só critical, não, pô. Mas faça o seguinte, ó. ó faça uma evolução que é gradual de qualquer jogo de RPG, tá ligado? Tu faz o seguinte. É Um ponto em, em força... Dois em destreza. Aí no próximo nível, um ponto em constituição dois em destreza, tá ligado? É, alternar entre força e constituição, tá né? Tá ligado? Ter... Dando preferência dois por um. só a destreza, tá ligado? Mas lembra, sempre botar um ponto em força e um ponto em constituição tá ligado? Porque life é bom, né? para não morrer feito merda, né? É verdade. Nossa, <risos> tava nesse bicho fraco aqui, pô. Sei lá porque ele tá na minha frente com a fim de upar e upar a skill off. Porque aqui já já tá. aqui já tô ligado, que é o sistema do velho, aquele velho. É grind, mas vão fazer as missões, burro de merda. Vai fazer tuas missões logo, caralho. A gente upa mais rápido se você for fazer as missões, burro. Vai caralho, vai! Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Eu quero ir pra cá Cap é, capeda, capeda, porra. Lá embaixo tem a cidade de capeda. A gente tem que fazer a missão embaixo aqui vai subir lá. Vai, filho da puta. Tá, tô indo, tô indo. Tô indo. Tô, tô... indo, tem um nome da nossa parte aqui embaixo. FKEW5H. Nome genérico. Tá é meio meio. Meio drúxulo, né? Ah, cara. Tô Faz indo, pô. Que? Quer que eu faça um milagre? Bota o dedo do cu e corre, porra. Ah! Bora, caralho. Que eu quero dar pecado no jogo. Tô indo. A culpa não é minha. Vai, vai mata, matar. Matar os pés de pede abóbora aqui mata aí mata aí mata aí que eu nem posso ver eles tu foi teleportado para a uma... missão que eu não posso que eu já fiz voltei pronto termina aí completo completo com o bichão. aí é. essa missão foi a que o que bugou que eu tava lá e caralho cadê e aí mais um ponto Vai, porra é isso? Ó, ah, ó, ah, ah, ó, aqui ó, ó aqui a gente. Uh! É um teleporte, é, apertando você vai pro NPC quando você finaliza a missão. É o Warp, tá ligado? Se é bom, possa... hein? Ó, apertar Backspace, tá ligado? Eu vou pra tu. É. Ó, tá aí, ó. Caiu o teleporto pra tu. A merda vai ser que vai ter aquela velha, velho problema de Ragnarok, velho, todo em cima do NPC você se fudendo para tentar pegar a porra do, do da impressão. Eu acho que tem um botão que faz sumir os personagens, só não sei qual é. Defeito le é, Leaf Bugs, vamos lá. Bora, eu acho que nem é aí não. Ah, é aí. É. é. Matar os kateti aqui. Os kateti? Eu imagino o kateti que ele se estourou aqui. Vamos lá, vamos lá. porra. Vamos lá, entregar. Bora lá. Já teleportei pra tu. Cheio de eu queria ver essas roupinhas aqui, mas eu tô com medo de gastar em vão. Tem um negócio aqui que é o Scroll. A uh, D.D. A Random Option to A uh, Air Costume. foi um cabelo. Eu não vou usar isso não, porque vai... Dá merda. É que é tudo XP. Por uma hora eu ganho XP aqui, ó. Ô, oh, Skolt. Amor de Deus, hein, Scott? Talking, cabelo, hein? tudo aqui, ó. Eu tô achando seriamente que esses macros vai servir pra gente fazer aqueles velhos farming aquelas agriculturas que fazíamos. Cadê tu? Eu tô aqui no... No escote tá aqui, tentando pana. falar Aí, com eu tô aqui. Ah, tu tá na missão, né? E eu não posso é. ir para a missão que já fiz, vai, terminei a missão. Eu tô... eu tô tentando, eu tô clicando... Agora. Agora! Eu acho que eu tô meio lagado. Ah. Eu também, tentando clicar no, no NPC para a, a, a quest e ele não me dá. jogo me lagado, né, velho? Como é que eu uso o meu Acho que é porque tá, liber... tá com aquele velho problema, né? Muita gente aqui e tal... Vai, tem que sua missão logo, cara. Pra... É agora. Eu tô tentando, só porque eu tô clicando aqui no NPC e o NPC não quer me dar nada. Não quer me só dar missão, não que quer do me do dar do nada. Só porque... o dele que ele vai. Estou tentando, mano. Cheguei. Pronto, tá aí. Agora o speed hop, o caralho vai me que... dar Entendeu? Deu. Bugou do mesmo jeito que bugou pra tu. Mas rapaz. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Aí agora eu tenho que usar o item de XP. Usa, usa, usamos, usão, usão, usa, usa. Aí o idiota fez a mesma coisa que tu. Razor <risos> Menino. E aí? Me mandou pra aqui, eu fiz alguma coisa e aí.. Quando é que abre esse fundo server? Não nada. Caralho. É o quê? Tem um item que eu queria abrir, mas. Tá com medo de abrir o item e perder, né? Eu não sei abrir o item, pode interferir. Pois é, eu também, não tô correndo abrir a porra do índice. Subi de classe? Não tô conseguindo abrir o índice. Oh! Abri, finalmente! Consegui abrir! Vem, bela bela O lá, vê lá, vê lá. que foi? Que ele disse que era proibição de é, é matar não sei quem do, do Lord Kappa, aí matei ele agora. Olha o cara já é. ah, foi. Eu sou muito poderoso. Terrenes eu, eu. Eu era para ganhar roupa aí não ganhei. Cadê o defeito? É que tu tá ainda participando daquela missão pô. É, essas missões eu já tu fiz tudo pô. Aí é, eu não posso participar pô. Calma calma calma. Tô terminando já. Agora eu tenho que falar. Eu, agora eu tenho que falar com. o.. O Bater Commander Eu tô indo lá Corre, filhão E aí depois tem que derrotar o, o Large Kepa largo large Kefa, bora. Tem duas missões aqui, falar com o Battle Commander e matar o Kepa. Uhum. Oh. É o que, já tá com poring na cabeça. Uhum. É aqui? Eu acho que é aqui, ó. Vem cá. O cursor tá aparecendo aqui o furinho que se fodeu acertei um hit nele e ele se fudeu. é aqui Boa. vamos ver quanto é. já vai chegar lá é hein <risos> deu nem pra mim pô Boa, galera. a gente vai encontrar oponentes muito dignos ainda bora negócio aqui para vender eu posso comprar outro desses 30 desses prêmio token legalzinho token eu também posso comprar esse daqui <risos> tem megafone também e o hein? reset potano eu vou deixar tudo guardado isso aqui eita que tem essa aparência meio que massa vamos ver aqui Cabelinho, os cabelinhos já tem a fazer. os cabelo tudinho. Ah, premium hair style. Ah, okay. é? Agora falou minha légua. Tu vai comprar qual? Cara, eu tenho 160. Tu acha que eu vou gastar comprando cabelo? Realmente. Mas tem, comprar costumes, costume, aí é tem os costumes. Tem uns costumes aqui, massa, velho. É, os costumes eu posso comprar. Nós tem uns aqui Aldo que é bem, balaca Aldo. da balaca, velho. Só posso comprar esse do Sword Man. Vou comprar esse. Comprei. Eu vou comprar esse aqui. surdimento tu comprou, Feio? Foi. Onde é que tá, meu... No inventório, com direito ele usa. Ah, eu não posso comprar não, é só da classe. É, eu comprei o da, o da minha classe. Olha eu aqui, ó. Olha eu aqui, porra, com minha armadura. Eu vou comprar um meu também. Como eu tenho um cash, eu vou comprar uma coisinha também. Massinha Mas, aqui, um cabelinho. Tá, agora é fazer as missões, né, fi? Preview. Onde é que usa? Aqui! Massa, velho! Dragonzinha tá tá bonitona pra caralho! Vou comprar, porra! Porque eu sou muito comprador! Pô, até que equipa esse cara? Aqui, ó, aqui, ó! Direito, então direito! Cadê tu? Cadê oh. tu? Cadê tu? Ah! Oi, oi, papai é... É... do chá, papai é... do chá, vai caralho! bora, bora essa porra, bora, bora que nós é prêmio, deixa esses pobres aí, deixa esses pobres aí, tá, vem capaz, vem que vai me, Aperta M aí, não sei.